Fala jogador, tudo bem com você? Vamos para mais algumas notícias da semana A gente vai começar aqui com o PES 2022 Rumores fortes de que ele será gratuito Porque a Konami ela pode estar tá tentando aí competir com o próximo FIFA Então a gente, apesar de a gente não ter visto nada de muito concreto né, a respeito do PES 2022 Algumas fontes não oficiais sugerem que o jogo será apresentado como gratuito é, levando para um novo patamar, o que habitualmente é apresentado na versão alternativa que é gratuita chamada Lite lá nos mobiles. Após anos de apresentar a versão free to play dos seus jogos através das versões PES Lite, a Konami poderá mesmo ir mais além e colocar o PES 2022 jogo oficial como jogo free to play. E qualquer um vai poder jogar esse jogo aí, mas com microtransações, a hold, aos moldes do FIFA. Bem, esse, essa informação aqui, galera, é uma informação que realmente tira aí qualquer vislumbre de um jogo de futebol para quem gosta aí de jogo de futebol ao longo, ao longo dos anos, né? A gente sabe que o FIFA está em decadência. Se você gosta do FIFA aí, me desculpe, mas é, a verdade é essa. O FIFA se tornou um jogo ruim e não tem melhoria nenhuma. E agora o PES, que era o que tinha ficado como um jogo razoável ainda vai para a mesma linha a gente já viu uma demo que saiu aí do PES 2022 horrível não é o jogo final mas a gente sabe que tá tudo ali a mecânica o um tipo de gameplay esse tipo de coisa tá tudo lá o que vai mudar mesmo são coisas visuais alguma coisinha ou outra no quesito de programação mas o jogo tá lá, é aquilo ali. Realmente foi péssimo ver o que a Konami fez com o PES. Me lembrou aí lá do, do ano de 2013, quando eles mudaram de novo uh, o motor gráfico. E PES 2013, 2014, ficou horrível, né? Até eles ajeitarem isso. Então a gente tem, vai ter pelo menos aí um gap de um ou dois anos, ou até mais, né? Dependendo, agora a gente tá na Unreal Engine, de um jogo ruim de PES também então praticamente morreu o jogo de futebol se você gosta aí de jogo de futebol você vai ter que ficar no PES 2021 ou FIFA 18 ou FIFA 17 algo que ainda dê para jogar né falei que que você acha se você gosta eu particularmente eu parei de jogar futebol no PlayStation 2 faz muito tempo cara eu nem lembro mais qual que era. Mas se eu não me engano, era ali 2007, 2008, no PES, né? Eu nunca joguei FIFA, não, não gostava, não. Mas no PES eu tava lá 2007, 2008, eu lembro bem de jogar bastante o jogo, que era muito bom, depois ele foi ficando ruim, e aí eu nunca mais tentei, 2000, lá 2003, 2014, tentei jogar de novo, achei muito ruim. Estava na transição, né? De motor gráfico, então ficou péssimo. Então, fala aí o que, que você acha. Pra mim, morreu mais um jogo de futebol, né? O FIFA já tinha morrido. E agora o PES morreu também. E você lembra aí da Contraband, aquele jogo que foi anunciado pela Avalanche Games lá na E3? Bom, a, o CEO da Avalanche ele explica o porquê que ele escolheu a Xbox para o jogo deles, né? E ele estava falando justamente aí do Game Pass. Veja aqui essa notícia. no entrevista ao Games Industry, o CEO da Avalanche Studios, que chama Pinhoff, explicou porquê que escolheu o Xbox como parceiros para o jogo contrabande né na verdade eu acho que foi <risos> eu acho que ele é meio uh, narcisista aqui sei lá o Xbox que escolheu eles né Olha o que, que ele disse aqui tivemos uma grande relação com a Microsoft e trabalhar com a First Party também tem sido intrigante vendo que isso realmente significa em termos de apoio e de aproximação ao hardware é um novo tipo de parceria para nós já tivemos parcerias fantásticas como a das Square Enix, Bethesda e Warner Bros mas essas não são as mesmas que essa first part do Xbox. Fez muito sentido trabalhar com o Xbox nisso devido à grandiosidade do projeto contra Band. Aí começa a ficar ruim, hein, galera? Não é um conceito que apresentaríamos a todas as editoras. Então o CEO ele dá importância ao Xbox Game Pass e de como que ele permite uma grande audiência. Já ficou ruim, galera, olha aí. Jogo grande demais, grande audiência, vai vendo. Ele continua aqui, ó. o nosso principal objetivo é aumentar a nossa base de utilizadores ou de jogadores Mesmo que não seja nossa diretamente, nesse caso vai ser da Xbox ou Xbox Game Pass né? Mas sabemos que se fizermos crescer a nossa base de jogadores, sabemos que o dinheiro e as receitas viram. Meu Deus do céu, esse jogo vai ser horrível A principal motivação para nós como empresa não é o dinheiro, é sim, né? é entretenimento, jamais Claro, claramente mesmo, né? eles querem entreter o maior número de pessoas. O Game Pass tem sido realmente fantástico para nós, especialmente se olharmos para o título publicado por nós. The Hunter, né? prova o nosso modelo de serviço, no Game Pass foi fantástico, conseguimos chegar no número maior de jogadores. É uma boa maneira de as pessoas experimentarem o jogo, uma vez que temos um catálogo de DLCs gigante para esse título, mais de 20 DLCs. Galera, vocês têm noção disso? Vocês estão lançando um jogo que eles mostraram só um teaserzinho lá na E3 que já tem 20 DLC. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Ele fala que o jogo é espetacular, então as pessoas sentem realmente tentadas a comprar mais. Olha aí, velho. Assim o modelo de negócio funciona realmente a nosso favor. É, só funciona a favor dele. Então o que, que a gente tem aqui? Se você se lembra lá o contraband é aquele que começa com a musiquinha lá, aquela vitrolinha, só tem um teaser, né? Então a o que, que a gente sabe dele? É um open world, né? um mundo aberto, cooperativo, que decorrerá nos anos 70 lá no sudeste asiático, fictício. Então a gente tem um mundo aberto, cheio de gente, provavelmente não vai ter uma história impactante, é um jogo que tem DLC para burro, eles querem alcançar o maior número de pessoas, vai fazer um jogo genérico, Bem, já deu para ver, né, galera, que só por essas notícias aqui que o CEO mandou, já não tem possibilidade desse jogo ser bom. Bom, espero estar errado, né? O que, que você acha aí desse novo jogo Contraband que vai chegar aí para Xbox? Para mim já tá ruim, só dessas notícias. E a Nintendo não para de inovar, né? é. Meu amigo, a Nintendo é a empresa que mais inova no mundo. Ela ontem aí fez o lançamento oficial do seu Switch OLED. Olha que legal. No dia 6, né, ontem, a Nintendo lançou o Switch OLED, um, modelo, um novo modelo híbrido do, do console, né? Que vai ser lançado, e já tem data, dia 8 de outubro, nos Estados Unidos. Preço sugerido, 350 doletas. E vai chegar oficialmente no Brasil também, em 2022. Aqui no território nacional, o, esse preço e data de lançamento não foi divulgado, mas a gente sabe, né? Mas para o final do ano, a preço de console de nova geração. É lógico que a gente sabe. Aí, né, eles fizeram um anúncio lá, todo bonitinho e tal, mostrando. E aí o pessoal ficou meio na dúvida. Bom, mas será que esse Switch OLED ele vai ter melhoria de desempenho em relação ao modelo padrão? Olha só o que, que aconteceu. Um representante da Nintendo confirmou que o Switch OLED não traz mudanças internas, CPU ou memória. Ele falou assim, o oh, Nintendo Switch, modelo OLED, não possui um novo CPU ou mais RAM dos modelos anteriores do Nintendo Switch. Esse Nintendo Switch OLED, ele vai trazer mudanças em relação à versão atual que a gente tem no mercado hoje, como uma tela maior, que não é maior, tanto assim, de 6, passou de 6.2 para 7 polegadas. Ela é OLED ao invés de LCD, como é a anterior. Melhoria na qualidade de áudio, é uma bosta, vai ser uma bosta melhor. Novo suporte ajustável, o suporte ajustável já é ruim, vai ser no máximo bom se melhorar. E maior espaço de armazenamento interno. Algo que já deveria ter há muito tempo, cara. Tem muito pouco, 32, se eu não me engano, né? Vai vir com 64. Então, é isso aí, galera. A Nintendo é a empresa que mais inova no mundo. Certeza. Aí, olha só, o que que eles falaram. É, a Nintendo, depois dessa confirmação, que ele não vai ser mais poderoso, né? <risos> aos modelos atuais. É, e as melhorias estão basicamente relacionados ao seu visual. O JC Rodrigo, que ele é um gestor de marketing de produtos da Nintendo a, da América, né? Foi questionado se o Switch OLED é mais poderoso do que os modelos atuais ou apenas mais bonito. Olha a resposta de um representante da Nintendo. Não. Não é esse o seu propósito, disse Rodrigo. Ele continua. Fica com a atual se o ecrã não te entusiasma, respondeu Rodrigo. É, meus amigos, se você aí é fã da Nintendo, cara, deixa eu reformular, deixa eu reformular, se você apoia esse tipo de coisa, fã eu também sou, velho. eu sou fã do Super Nintendo, já falei aqui, eu sou fã do Super Nintendo, porque o Super Nintendo foi um console bom, depois do Super Nintendo, não teve nenhum outro console bom, a verdade é essa, vindo por parte da Nintendo, sou fã dos jogos da Nintendo, acho que eles são ok, são jogos bons também, todos são bons, não, não é todos que é bom, não. É uma empresa excelente de maneira alguma. É uma empresa ruim? É. É uma empresa ruim. Uma empresa que tenta fazer muito dinheiro com pouco esforço. Quando ela começa a fazer um Mario, ela faz um jogo decente. Mas tirando isso, a maioria das outras coisas é passável, né? A loja da Nintendo é extremamente passável. Não tem, jogo, não tem jogo lá. Você vai ter que ficar jogando Mario a vida toda. Mario, Zelda e Donkey Kong. É isso que você vai jogar quando você tem um Nintendo e a relação deles com, com o consumidor é essa se você não, se você gosta compra se não gosta tô nem para você <risos> eu acho interessante essa postura no sentido de que eles fazem o que eles querem mas também eu acho que já já passou da hora de nós consumidores também fazer o que a gente quer então se você é um fã da Nintendo aí e aceita tudo que ela faz, não sei o quê. Para com isso. Torna mais responsável aí com a sua grana. Às vezes nem é você que compra as coisas, né, cara? É seu pai, sua mãe. Se torna mais responsável com o dinheiro deles. Ou se você compra, você trabalha pesado aí pra comprar essas coisas. Dá mais valor ao seu dinheiro, velho. O seu suor. A Nintendo não merece que você trabalhe aí. Uh, o mês inteiro para comprar um jogo e olha lá vou trabalhar dois meses três meses para poder juntar para comprar um jogo de 400 reais um jogo que não deveria custar nem nem 50 reais então fica aí né uh, o questionamento para você pensar mais um pouquinho de como que você tá gastando seu dinheiro de como que você tá usando os seus recursos em uma empresa dessa então foi isso galera essas foram as notícias bem desanimador né não consegui fazer muito alegre essas notícias de hoje, não, cara. Só notícia ruim, só coisa péssima e, assim, bem ruim mesmo. Espero poder trazer notícias boas pra vocês no próximo vídeo. Mas se você já gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve aqui no canal pra gente ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo dos jogos. E um grande abraço.